Palavras de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração Se abre para escutar o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Tendo sido aclamado pela multidão Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze No dia seguinte, quando saíram de Betânia Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegar a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo, não está escrito, minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam... Jesus, os discípulos, viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, «Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou!» Jesus lhes disse, «Tem de fé em Deus! Em verdade, vos digo, se alguém disser a esta montanha, «Levanta-te, atira-te no mar e não duvidar no seu coração!» Mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor Podem sentar Esta página do Evangelho de hoje Narra para a gente o episódio Que Jesus então vai colher um fruto da figueira E aquela figueira não produz nada então, Não tem utilidade Então ele fala, então tem serventia, então Já que não serve para nada e os discípulos viram aquilo, perceberam aquilo. Depois que eles saíram do templo, passaram pela figueira e perceberam que a figueira estava seca, eles ficaram admirados. E Jesus aproveitou aquela, aquele gesto de espanto dos discípulos para fazer-lhes uma catequese, para falar sobre a oração. Por isso que Jesus fala, tem de fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser esta montanha, levanta-te e atira-te no mar E não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá Então Jesus aproveitou um fato para poder então catequizar E é sobre isso que nós vamos conversar nesta noite Sobre a questão da oração Por isso vos digo... Tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Então esta frase descrita no versículo de hoje, do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, que é no versículo 24, esta frase é muito forte. Nesta frase Jesus ensina que tudo quanto pedimos em oração, crendo receberemos. Analisando este versículo, o mesmo parece ser apenas algo contraditório. Pois ele diz tudo que pedimos. E nós sabemos que nem tudo que pedimos ao Pai ele nos dá. Nem tudo que a gente pede ao Pai, ele nos concede. Porém, precisamos entender o que Jesus quis realmente dizer nesse versículo. Jesus disse, tudo o que pedimos em oração. Quando ele disse em oração, quis dizer em conexão, em comunhão, em ligação estreita com o Pai e com o Filho de Deus. Em outras palavras... Jesus ensinou que quando estamos em sintonia com ele, pediremos coisas que não contrariarão os planos e a vontade dele, nossos pedidos estarão em acordo com a sua vontade. Por isso que na hora da gente apresentar algum pedido para Deus, o correto, Seria a gente dizer assim, estou precisando disto, mas se for da vossa vontade, o Senhor me concede. Não é obrigar Deus, estou precisando disso e eu quero isso para amanhã. Por isso que algumas pessoas se frustram na oração, porque faz o caminho errado e Deus não vai dar, o que a gente quer. Deus vai dar. O que a gente necessita. E nem sempre. Nós conseguimos enxergar o que realmente necessitamos. Às vezes nós deixamos de pedir o essencial. Para pedir o supérfluo para Deus. E Deus não dá supérfluo. Deus nos dá. Tudo em abundância. Mas o correto. Então não adianta ficar pedindo coisas Que Deus está vendo Que não vai ter utilidade para nós Não vai servir para nós E a gente nem vai saber administrar Deus dá aquilo que realmente precisamos Por isso então Esta primeira lição que nós aprendemos Nesta catequese de Jesus é que Quando a gente for orar A gente tem que pedir assim Olha Olha Estou passando por essa dificuldade, o senhor está enxergando, o senhor está vendo esse problema na minha vida. Se for da vossa vontade, que isto se resolva no agora, que assim seja. Assim a gente fica mais tranquilo. E a gente não vai sofrer achando que Deus está demorando para poder nos atender. Aí nós vamos saber e esperar... O tempo de Deus. Uma segunda coisa, e não menos importante que o versículo 24, quer nos ensinar, recordando o versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Então o que Jesus quer nos ensinar? é que ele disse para pedir em oração e também crendo, e crendo. Muitas vezes as pessoas oram, mas não crê, em oração e crer. Quando escutamos o sentido da palavra crer na Bíblia, percebemos a sua profundidade. Crer no conceito bíblico não é algo teórico, é algo prático. Tiago, ele nos ensina muito bem a respeito disso. Lá na sua carta, capítulo 2, versículo 17, 26. E é bom a gente retomar o que Tiago diz. E ele fala assim, Assim também a fé Se não tiver as obras É morta em si mesma Mas dirá alguém Tu tens a fé E eu tenho as obras Mostra-me a tua fé Sem as tuas obras E eu te mostrarei A minha fé pelas minhas obras Tu crês que há um só Deus Fazes bem Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vê, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Assim, quando Jesus disse sobre pedir oração e crendo, estava dizendo sobre atitude. Atitude. Obra significa atitude. Quantas pessoas Pedem muitas coisas a Deus, mas não praticam uma atitude concreta de fé. Uma atitude concreta de fé. Muitas, é por isso que nunca recebem o que pedem a Deus. Um bom exemplo disso é que quando Deus deu a terra de Canaã para Israel... Ele não excluiu o fato de que eles mesmo teriam que ir tomar posse dela, mesmo sabendo dos gigantes e as muralhas que lá haviam. Deus deu a terra prometida, mas o povo tinha que ir lá na terra prometida. E lá na terra prometida tinha desafios, tinha problema, tinha perigos. Deus deu, mas o povo teve que ir atrás. Teve que passar o deserto Teve que enfrentar os seus piores monstros Para tomar posse da bênção de Deus Com a gente é a mesma coisa, não é diferente A gente quando ora Quando nós é, colocamos diante de Deus As nossas necessidades A partir da nossa oração a gente também tem que avançar, tem que ter atitude de fé. A gente precisa ter a obra da fé. A gente precisa também fazer a nossa parte. A gente precisa se colocar em movimento. Uma pessoa que está desesperada, querendo trabalho, mas não sai procurar o serviço, fica o dia inteiro rezando, mas não vai procurar o serviço, não vai vir nenhum anjo na porta, pode ser que um milagre para Deus, nada é impossível, né? Mas não vai bater ali na porta dele Alguém lá da Santa Massa oferecendo Ó, oh, e você está precisando de um trabalho? Está aqui o serviço para você Ou o Hélio vai lá do escritório dele E mandar alguém lá Ô, oh, está precisando um contador Quer lá trabalhar para mim? Não vai, não está sabendo quem é A não ser que a informação chegou para eles Então a gente ora Mas a gente tem que fazer a nossa parte Ah, eu quero ficar bom Mas não se cuida da Saúde, estou doente Mas não vai no médico E quando vai, não faz o que o médico pede Como Acabei de dizer Esta citação, que vale a pena ler Lá em Deuteronômio Capítulo 1 Versículo 21, lá diz assim Eis aqui o Senhor Teu Deus Tem posto esta terra diante de ti Sobe Toma posse dela como te falou o Senhor Deus de teu pai, não temas e não te assuste. Se coloque em movimento, ore, tenha fé, tenha confiança em Deus e se coloque em movimento. Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, fala a mesma coisa. Vale a pena também recordar, eu gosto sempre de citar e ler os textos bíblicos, porque muitas vezes tem católico que não tem muita coragem de pegar a Bíblia, né? Então a gente tem que ir cutucando, né? Para ver se a pessoa também em casa se desperta um pouco e aprofunda a palavra de Deus. Tem gente que se contenta só de ouvir o texto bíblico na missa. É importantíssimo, é riquíssimo. Mas a gente tem que aprofundar a nossa caminhada, a nossa fé. tá? É, quando... Vou abrir um parênteses aqui, não deixa eu esquecer não. Se eu me perder, vocês me lembram, apesar que eu não tenho como perder, porque é das minhas anotações. Mas mesmo assim a gente viaja com a nossa com as nossas ideias aqui, né? Mas deixa eu só fazer um abrir um parênteses aqui. Sabe o que que é muito importante? Por exemplo, você pega o texto bíblico de hoje da missa. Eu particularmente, eu recomendo que cada fiel tenha em casa a Bíblia de Jerusalém. Bíblia Ave Maria é muito boa, uma linguagem muito fácil, a Bíblia Pastoral, ótima, uma linguagem muito acessível, mas elas pecam num detalhe. As notas de rodapés dessas Bíblias são muito pobres. A Bíblia de Jerusalém, ela é completa, as notas de rodapé que te permite você fazer uma viagem num texto bíblico, a você percorrer uma boa parte da Bíblia. Então o que, que eu quero dizer? Você pega esse texto do Evangelho que nós estamos refletindo hoje, chega lá na tua casa, Mateus 11, versículos de 11 a 26, vai ler o texto, você vai observar que alguns versículos tem algumas anotações, uns números bem pititiquinhos, Aí você vai olhar lá no final da página, que lá chama-se nota de rodapé. Naquela nota de rodapé tem indicações onde você pode aprofundar aquele texto que está sendo mencionado ali. E ali você vai, lá no Antigo Testamento. Hora que você chega no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, ele manda você para um outro livro. E a hora que você vê, você tem uma visão ampliada. Daquilo que a palavra de Deus está transmitindo E é isso que eu estou fazendo agora com vocês aqui na missa tá? Por isso que eu falo que ler os textos da missa é muito importante Mas não é suficiente A gente precisa aprofundar, aprofundar tá? Então fica aqui essa lição para vocês Quem não tem, adquire a Bíblia de Jerusalém Adianta que não é barata, viu? É um pouquinho salgadinha, tá? Mas faz uma economia, deixa de tomar café, tomar Coca-Cola, alguma outra coisa, que depois você consegue adquirir uma, uma Bíblia de Jerusalém. Vale a pena, tá? Católico tem que ter em casa. Catecismo da a igreja católica e tem que ter a Bíblia de Jerusalém. Fecha o parêntese. Estava falando sobre esta citação de Tiago, capítulo 1, versículo de 6 e 8, dentro deste contexto que para a oração é necessário crer, crer significa obras concretas na fé se colocar movimento não adianta pedir para Deus, só pedir para Deus, mas a gente também tem que participar deste processo e lá em Tiago capítulo 1 versículo de 6 a 8 se diz assim peça porém com fé e nada duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense, tal homem, que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre em constante em todos os seus caminhos. Então aqui Tiago está também nos alertando que se a gente não fizer essa experiência de se colocar justamente no movimento, é, seremos como aquela situação levada pelo vento. Levados pelo vento. E aí não vamos chegar a lugar nenhum. Meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar a nossa reflexão desta noite... Quando pedirmos algo a Deus, em sintonia com Ele, minha, minha oração precisa casar com a vontade de Deus, tá? Senão não dá certo. Então, quando pedirmos algo a Deus em sintonia com Ele, proporcionada pela vida de oração, e crendo, que consiste em atitudes de fé, com certeza, tudo o que pedirmos, receberemos. Tudo, o que pedirmos, receberemos. Promessa de quem? De Jesus. De Jesus. Então, nesta noite, nesta missa de hoje, acolhendo esta palavra, nós queremos renovar a nossa confiança no poder da oração. Eu vou fazer uma pergunta, não responda não. Porque... Responde sim, para você, não para mim. Porque uns, talvez, vai querer para não ficar envergonhado, vai falar mentira. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. E outros, talvez, nem saberiam responder. E outros, talvez, responderiam com toda a sinceridade. E eu gostaria de perguntar assim para você. Você crê no poder da oração? Você crê no que você reza? Você acredita no que você reza? Você põe confiança no que você reza? Porque tem gente que não acredita não, viu? Só reza por rezar. Reza desconfiando. É um som tomé na vida. Quero ver para crer. Reza, ah, mas só vou acreditar, essa oração foi válida, só vê o, o milagre acontecer. Então, nesta noite, nós somos convidados a renovar a nossa confiança no poder da oração. E assumir o compromisso de sermos perseverantes na vida orante. Mas para sermos perseverantes na vida orante, o que Jesus nos indica? Estar os nossos pedidos em comunhão com a vontade de Deus. E orar tendo justamente obras de fé. Obras de fé... Não é simplesmente fazer caridade Obras de fé É se pôr em movimento Fazer aquilo que compete a você Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado